Olá pessoal, sou o professor Ricardo Libre dos Santos, da disciplina de Introdução a Conceitos de Computação, e nesta vídeo-aula trabalhar com o módulo 2 da nossa disciplina, que se refere a operações lógicas e hardware. Neste módulo, nós vamos trabalhar com duas unidades, a unidade 1, um, Operações Lógicas e Tabela Verdade, e a unidade 2, Conceitos e Arquitetura de Computadores. A partir da vídeo-aula, onde nós aprendemos sobre o sistema de numeração binário, utilizando bits, é importante agora nós compreendermos como o computador realiza operações aritméticas e operações lógicas. Muitas ações que o computador toma, como, por exemplo, comparar dois valores, comparar duas palavras, verificar se, uma, se um valor é maior que o outro ele realiza isso baseado em operações lógicas, ok? Então, nós veremos aqui como é que é possível que ele realize essas operações, quais são, o, como ele realiza isso, né, utilizando aqui os conceitos que nós veremos. Bom, então, quando nós falamos de operações aritméticas, estamos nos referindo a soma, subtração, multiplicação, divisão, se o computador realiza diretamente, o hardware realiza essas operações, e há outro conjunto de operações, chamado de operações lógicas, que é uma operação, uma delas é chamada de operação inversora, ou operação NOT, né, do português não, operação E ou AND, operação OU, OR, né, sempre do inglês aqui entre parênteses, né, não E, não OR, ou ou exclusivo. Okay? Nós vamos é, é, mostrar como essas operações são realizadas utilizando bits para apenas alguns exemplos. Bom, então vejamos primeiro o caso das operações aritméticas. Então, o computador, ele realiza operações aritméticas de uma maneira muito parecida com que nós realizamos operações aritméticas manualmente, né? com papel e caneta, ou papel e lápis. Então, vejamos aqui esse caso, né? nós temos dois números binários aqui, né? um zero zero, estou somando com zero, com um zero. Se nós verificarmos lá o processo de conversão de números binários para números decimais, nós veremos que esse 100 equivale ao nosso valor 4 em decimal e o 0, 1, aqui equivale ao valor 2. Então, o que eu estou somando no fundo aqui é 4 mais 2, ok? Então, começando aqui da direita para a esquerda, 0 mais 0 é 0, 0 mais 1 é 1, 1 mais 0 é 1. O resultado, então, dessa operação aritmética é 1, 1, 0, de novo, se nós convertermos esse número binário para decimal, nós veremos que esse resultado aqui ele é igual a 6, que é exatamente o que nós esperamos que aconteça. Aqui, uma outra soma. Vejamos que esse caso aqui é começando de novo da direita para a esquerda. 1 mais 1 é 0,1 em binário. Vamos voltar aqui para observar. 1 mais 1 é 0 e vale 1. Tá? Então, muita atenção no caso da soma binária, porque 1 mais 1 eu não posso colocar o símbolo 2 aqui porque o símbolo 2 não existe na numeração no sistema de numeração binário não existe o um bit número 2 né? com o, o símbolo 2 Existe apenas os bits zeros e bits uns então quando eu somo 1 um mais 1 um, o resultado seria 1, um 0 então mantém o 0 e vai o 1 um aqui em cima tá como vai 1 um da nossa operação é, de soma normal né então se eu somar 1 um, mais 0 mais 0, o resultado é 1. Um. 1 um mais 0 é 1. Um. Ok? Apenas por curiosidade, ó, esse resultado aqui, 101. Um um, desculpe esse operando aqui 101, um um, ele equivale ao valor 5. E 001 um equivale ao número 1. Um. Então eu estou somando 5 mais 1, um, o resultado é 6. Né? Exatamente o resultado, o mesmo resultado que deu aqui na, na primeira soma. Aqui nós estamos somando 0,1 né, um, mais 001. Então de novo, 1 um mais 1 um é 0 e vai 1 um aqui em cima. Então eu tenho 1 um mais 1 um é 1, um 0 mais 0, continua sendo 1, um 0 então fica 0 e vai 1. Um. Então tenho o um, um, um vai 1 um aqui em cima. Okay? Então eu tenho 1 um daqui de cima mais 0 é 1 um, mais 0, continua sendo 1. Um. Okay? Aqui nós estamos somando 3 mais 1, um, o resultado é 4 que é este aqui. Então vocês notam que a soma utilizando números binários ou bits, é de maneira similar ao que nós já fazemos de man maneira manual na base decimal. Há de se ter sempre o cuidado com relação ao vai 1, um, né, como resultado de algumas operações é, de soma. No caso da subtração, a ideia é a mesma. Começamos da, da direita para a esquerda. Então vejamos aqui, 0 menos 0 é 0, 1 um menos 0 é 1, um, 1 um menos 1 um é 0. Aqui, 0 menos 1 um não é possível fazer essa subtração. Então, nós tomamos emprestado do número mais próximo aqui, à esquerda, né? Esse número que era 1 um virou 0. E esse número que era 0 virou 1, um 0. Ok? Virou 1, um 0. Então, 1, um 0 menos 1 um é 1. Um. Se nós aplicarmos né, a operação inversa, 1 um mais 1 um é 1, um 0. Fica 0 e vai 1 um para cá. Tá? Então... Atentem para esse fato aqui na subtração, né? Não, eu não consigo subtrair 0 de 1, um, vou tomar emprestado. Aqui, então, fica 1, 0. 1, 0, menos 1, um é 1. Um, ok? Esse número que é, é, emprestou, né, ele era 1, um, virou 0. Então, 0, menos 0, é 0. 1, um menos 1, um é 0. Ok? Só por curiosidade, ó, este número aqui de cima, em decimal, ele é o número 6. E o de baixo aqui é o número 5. Então... 6 menos 5, o resultado é 1. Que é justamente o que nós temos aqui. Por fim, como exemplo de operação de subtração, nós temos 1 menos 1, 0. 0 menos 1, de novo, olha, preciso tomar emprestado. Vou tomar aqui do meu vizinho à esquerda, né? Aqui ficou um 0. Um 0 menos 1 é 1. Aqui, como deu emprestado, fica 0. Então, 0 menos 0 é igual a 0. Ok? Como vocês podem perceber, o cuidado aqui é apenas em manipular zeros em uns. Mas a maneira como a operação é realizada, que é assim que o computador realiza, né? naturalmente utilizando dispositivos e hardware, é muito parecida com a forma como nós realizamos manualmente. A mesma ideia vale para multiplicação e divisão, ok? Tendo lá, no caso da multiplicação, multiplicando multiplicador, né? E da divisão, tendo o dividendo e o divisor, né? Bom, agora nós vamos exemplificar é, é, as operações lógicas. Falamos ali das operações aritméticas, né? agora falaremos das operações lógicas. Então, o, o computador ele utiliza operações lógicas para que ele possa manipular os bits de uma maneira mais direta do que ele faria com operações operação aritmética, que nós já sabemos né, como as operações aritméticas se comportam. Então, por exemplo, quando o, o computador precisa de um resultado inverso, né? Então ele tem o valor 0, precisa do valor 1, um. ele utiliza uma operação lógica chamada operação inversora ou operação não ou do inglês not, tá? Ela essa operação, ela é denotada por esse símbolo aqui, ó, é um tracinho, né, sobre o bit e reparem que ela é uma operação unária, ela trabalha sobre um bit, ela não precisa de dois bits, tá? Então, quando eu aplico aqui o operador de inversão sobre um bit o resultado é o bit invertido. Então, 0 invertido vira 1. Um. 1 um invertido vira 0. OK? Posso fazer isso para vários grupos de bits, só que sempre individualmente. Notem aqui, ó, eu tenho dois bits aqui, 0 e 1. Um. Eu aplico o operador de inversão individualmente, né? Esse 1 um virou 0 aqui, e o 0 virou 1 um aqui, tá? O operador de inversão é chamado de operador unário, ele trabalha sobre um único operando. Agora nós temos aqui embaixo dois exemplos de operações lógicas que trabalham com dois operandos ou mais simultaneamente, mas no mínimo dois. primeiro exemplo aqui é que nós chamamos de operação E, também chamada de operação produto, porque vocês vão notar que ela se comporta muito parecida com um produto de números. Ou a multiplicação de dois números. Veja bem, olha. eu tenho 0 zero E, 0, zero, símbolo é, é um pontinho preto, né, uma bolinha preta aqui. Então... Isso denota a operação E ou a operação AND. Tá? Então 0 e 0 é igual a 0. 0 e 1 um continua sendo 0. 1 um e 0 continua sendo 0. Se vocês observarem, se, se no meio dos operandos tiver um zero, o resultado sempre é zero. Estão percebendo? Agora o resultado só será 1 um se todos os operandos forem 1 um na operação E. É tá? muito importante entender que isso... Essas regrinhas valem para cada uma das operações. Então, na operação A, tem essa particularidade. É como se ele fizesse um produto. 0 né? vezes 0 é 0. 0 vezes 1 um é 0. 1 um vezes 0 continua sendo 0. 1 né? um vezes 1 um continua sendo 1. Um. Ok? É um pouquinho diferente da operação A, a operação OU, ou operação OR. De novo, ela é uma operação que utiliza no mínimo dois bits, né? dois operantes. E o símbolo dela é o. o o símbolo de adição, mas cuidado, né? Sempre no contexto a gente tem que entender se eu estou fazendo uma operação de soma ou adição ou operação or. No Nosso caso aqui é operação or, tá? Ou ou, tá? Então zero ou zero, o resultado é zero. Zero ou um, o resultado é um. Um ou zero, o resultado é um. Um ou um, o resultado continua sendo um. Ok? Notem que ela não é uma operação de soma, tá? Porque ela é uma operação em que ela procura dar prioridade para o bit 1. Se tiver dentre os, os operandos o bit 1, o resultado será 1. Um, tá? O resultado só vai ser 0 se todos os operandos forem 0, que é o, exatamente o oposto à operação E. Né? A operação E, por padrão, quase sempre é 0, só vai ser 1 um quando os dois operandos forem. Tá? Então, as operações lógicas, elas permitem... É, é, obter né, outros resultados, além daqueles das operações aritméticas triviais. Né? E se usa muito isso para situações como comparações, verificar se um elemento é maior que o outro, né, transformar bits e assim por diante. Tá? Bom, nós falaremos agora sobre uma estrutura que é muito utilizada para que a gente possa observar quais são os operandos de uma operação envolvendo bits e os possíveis resultados. Essa estrutura é chamada de tabela verdade. Tá? Então, a tabela verdade ela é uma estrutura tabular que permite visualizar e identificar todas as possíveis entradas e saídas em operações com números binários. Então, nós temos aqui ó, a operação E ou a operação end, né? como eu mostrei no slide anterior para vocês, né? Se eu tiver dois operandos, aqui ó, primeiro operando, segundo operando, tá, ou primeira entrada, segunda entrada, vocês vão perceber que eu tenho quatro combinações possíveis dos operandos. Ó, isso aqui é uma combinação, que é outra combinação, que é outra, e a última, que é a quarta e última. Perceberam? Na, se, se eu fizer uma quinta combinação, na verdade eu só vou repetir é, uma dessas quatro, não tem uma quinta diferente usando só dois bits como entrada, né? ou duas entradas possíveis. Tá? Então, o que a tabela verdade faz? Na verdade, ela expressa de maneira tabular essa representação aqui de todas, todos os possíveis valores dos dois operandos e mais os valores correspondentes à saída. Então, as primeiras colunas aqui são dedicadas aos operandos. Se vocês observarem aqui, ó, este bit mais à esquerda, ó, ele é 0, 0, depois ele muda para 1 um, e 1. Um. Então ele está aqui, ó, 0, 0, 1 e 1. E esse bit, esse operando aqui, esse segundo operando ou segunda entrada mais à direita, né, ele é 0, 1, 0, 1. Eu vou mudando né, cada operação. Olha ele aqui, 0, 1, 0, 1. Ok? Então nós temos a primeira operando ou primeira entrada, segunda operando ou segunda entrada, e aqui o resultado ou saída. E ele está expresso aqui. Então a tabela verdade ela é uma estrutura tabular que ela exprime, ela identifica todos os valores das entradas e, e como consequência né, todas as possíveis saídas para aquela operação. Então a gente faz uma tabela verdade para cada operação, para cada expressão é, envolvendo bits que nós é, estejamos trabalhando. Tá? Ela é uma forma de visualizar completamente como é que essa operação consegue manipular com aquelas entradas. Veja, olha, eu disse para vocês há minutos atrás que a operação E e a operação O, elas trabalham no mínimo com dois operandos, mas podem trabalhar com mais. Aqui é um exemplo ó, da operação E com três operandos. Estão tá vendo? Não. Primeiro operando, segundo, terceiro operando e o resultado ou saída. Seria a primeira entrada, segunda entrada, terceira entrada. Veja que com três bits ou três entradas, eu tenho oito possíveis combinações. Ok? Essas oito possíveis combinações estão expressas nessa tabela verdade aqui. Então a tabela verdade é uma maneira de você expressar completamente como é o comportamento de uma operação diante de uma quantidade de operandos de entrada e seus respectivos valores. Então é uma ferramenta muito utilizada para que a gente possa saber quais são os possíveis valores que uma operação pode assumir de acordo com as suas entradas. Ok? Bom, Saímos agora um pouquinho né, desses conceitos de operações aritméticas e, e, e lógicas envolvendo bits. E agora vamos trabalhar, vamos conhecer alguns conceitos relacionados aos elementos de hardware que são importantes para executar programas. Essas é, operações que nós vimos ali, elas são implementadas em hardware e elas ficam dentro de dispositivos. Então agora a gente vai olhar de uma maneira mais alto nível, né? onde estão esses dispositivos? Então, quando falamos de arquitetura de computadores, nós estamos falando de um conjunto de definições e regras de projeto para que um software possa executar sobre um hardware. Então, nós estamos falando especificamente sobre os elementos de hardware que são essenciais para que um programa possa executar sobre um dispositivo de computador. ok? Então, o estudo da arquitetura de computadores ele envolve compreender a organização e a funcionalidade, o funcionamento dos principais elementos de hardware que possibilitam a execução de programas. Tá? Então, quando falamos de arquitetura de computador, nós podemos separar aqui ó, quatro elementos de hardware que são imprescindíveis para que um programa seja executado. Qualquer dispositivo de hardware, qualquer elemento de hardware que se propõe a executar programas, precisa ter um processador que tem é responsável por detectar as operações. Então, reparem essas operações que eu disse ainda há pouco, né? As operações aritméticas, as operações lógicas, um programador, um desenvolvedor coloca isso dentro de um programa. Então, essas operações serão executadas dentro do dispositivo processador. OK? Só que antes disso, o programa ele precisa estar na memória principal. Então, é por isso que nós Colocamos a memória aqui como elemento da arquitetura de computador. Reparem que quando nós falamos memória, o computador tem vários níveis de memória. Mas nós podemos destacar dois aqui como essenciais em um computador, que é a memória principal, que é onde os programas são levados para que eles possam ser executados. A memória principal é usada naquele momento onde nós damos um clique, por exemplo, sobre um ícone, né? ali nós estamos executando um programa, ou quando na linha de comando a gente digita o nome de um programa e pressiona Enter. Então, nesse momento, o, o sistema operacional, que é um software básico né, que existe nos computadores, vai carregar o programa na memória principal e dali para o processador. Quando o programa é simplesmente instalado, ele usa uma outra memória, chamada memória secundária, que são um disco rígido ou pendrive, dependendo do que a gente tiver disponível ali no computador. Nós temos também como elementos essenciais né, da arquitetura de computadores os dispositivos de entrada e saída. Aqui estamos falando de elementos como o teclado, o mouse, que são exemplos de dispositivo de entrada, o vídeo, a impressora, que são dispositivos de, entrada, de saída, né? O, o pendrive muitas vezes, né, que a gente pode usar um como entrada e saída, tá bom? Então esses dispositivos são essenciais para que a gente possa usar o computador, né? usar programas, tá bom? Então são elementos da arquitetura de computadores. E, por fim, os barramentos, que são elementos que interconectam, que ligam esses dispositivos. Aqui nós temos uma figura né, que mostra os quatro elementos. Nós temos o processador, talvez como o principal elemento né, para a execução dos programas, porque é aqui que esse, os programas são de fato executados, mas antes disso os programas precisam ser armazenados na memória. E à medida que são executados, os programas podem fazer uso dos dispositivos de entrada e saída, para que eles possam usar a memória os dispositivos de entrada e saída o mesmo processador, ele faz uso dos barramentos. Tá? É, falando um pouquinho sobre o processador, eu quero destacar o processador porque ele é também chamado de cérebro do computador, né? porque o programa de fato executa ali dentro. O processador, se a gente conseguir dar um zoom sobre ele, né? um, um elemento central, quando a gente né, consegue visualizar lá o hardware do, do, do computador, o processador é um chip que dentro dele tem três elementos, que é a unidade de lógica aritmética, o banco de registradores é um dado de controle. É aqui na ULA, como o nome dá, sugeriram, que as operações são executadas. O banco de registradores é uma memoriazinha para armazenar os operandos, os resultados das operações. E um dado de controle, como o nome sugere, ela fica controlando a execução. Deixa uma operação executar, guarda o resultado, depois executa uma segunda operação, guarda o resultado, leva para a memória, e assim sucessivamente, até terminar a execução do produto. Então, aqui estão os três elementos conforme eu disse. A ULA executa operações lógicas e aritméticas sobre operandos, o banco de registradores armazena os operandos e resultados, e a unidade de controle coordena a execução das operações. Ok? Pessoal, essa então é a nossa videoaula sobre o módulo 2, né, é, envolvendo os conceitos básicos né, de, de é, operações é, lógicas aritméticas e arquitetura de computadores. Tá? Espero que vocês tenham acompanhado e nos encontramos numa próxima aula.